Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à disciplina, nós vamos falar sobre o método do vizinho mais distante. Isso é muito parecido com o que a gente aprendeu na última aula, a única coisa que vai mudar é um detalhezinho na hora de nós atualizarmos as nossas matrizes de dissimilaridade. Para quem se, se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí com os colegas de vocês e é muito importante apresentar que é necessário vocês assistirem as outras aulas, né? uma vez que é, já, passou, já teve outros conteúdos né, bem importantes aí, associados ao que nós vamos falar aqui hoje. É, mas falando aqui sobre o método dos vizinhos mais distantes, né, é, partindo daquele mesmo exemplo que a gente discutiu na última aula, onde nós temos cinco tratamentos e temos aqui a nossa matriz de similaridade, nós vamos iniciar né, estabelecendo quais são os nossos tratamentos mais similares. Nós temos aqui que os tratamentos mais próximos é o 3 e o 4. Então, nós vamos começar o primeiro braço do nosso dendrograma colocando aqui a 3 e 4, né, as linhas horizontais. E no final, vamos traçar uma linha vertical, que a gente chama de ponto de fusão, que vai ter essa distância, 14,30. É, o próximo passo, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos atualizar a matriz de dissimilaridade. O 3 e o 4, a gente uniu ele em um único grupo. Então, vou apresentar aquele uma única vez. E os valores né, desse grupo 3 e 4 em relação aos demais tratamentos, nós vamos colocar os valores considerando o vizinho mais distante. Por exemplo, o 3 e o 4, né, que é o grupo que a gente formou, é, ele é mais distante do indivíduo 1. Né? Ou melhor, né, o indivíduo 1 é mais distante... Desses dois tratamentos que a gente tem aqui do indivíduo 4, com uma distância de 54,24. Então a gente vai colocar aqui a maior distância, né? 54,24. Da mesma forma, nós vamos olhar a distância desses dois tratamentos, do 3 e 4, em relação ao 2. Se nós formos olhar, a maior distância que a gente tem seria 93,67. Então a gente vai atualizar aqui e colocar valor do vizinho mais distante. Da mesma forma, o 3 e o 4 em relação ao 5, nós temos esses dois valores. O maior é 164,25. Então, a gente já conseguiu atualizar a nossa matriz. Lembrando que eu não estou colocando valores acima dessa diagonal principal, porque é uma matriz simétrica. Né? A mesma coisa que a gente tem do lado de baixo, a gente tem do lado de cima. Agora que a gente já tem essa matriz atualizada, nós vamos verificar qual foi o menor valor encontrado, né? foi entre o 2 e o 5, 30,66. Então, a gente vai colocar aqui ó, um novo braço com os tratamentos correspondentes a essa menor distância, que é o 30,66, né, entre o 2 e o 5. E já vou colocar aqui o ponto de fusão, 30,66. Próximo passo, nós vamos atualizar nossa matriz. Então, vou excluir essa linha e a coluna onde tem o 2, a linha e a coluna onde tem o 5. E vou colocar aqui uma coluna de 2 e 5. Para a gente saber qual o valor que nós vamos colocar aqui, nós precisamos saber é, qual que é, né, entre o 2 e 5, o vizinho mais distante do 1. Então, aqui, ó, entre o 2 e o 5, a gente vê que o vizinho mais distante é o 5, com essa é a distância de 53. Então, a gente vai colocar aqui na matriz essa maior distância, 53. Da mesma forma, nós vamos colocar aqui o valor... né? Do 2 e o 5 em relação àquele grupo que nós já havíamos formado, que é o 3 e o 4. Então, o 3 e o 4 em relação ao 5 tem essa medida e em relação ao 2 tem essa medida aqui. Né? E a gente consegue ver que o maior valor é 164.25. Temos aqui a nossa matriz. Próximo passo, vamos ver o menor valor. ao né? 2 e 5 com 1. Um. Então, um, a gente vai ligar ele, esse grupo 2 e 5... Veja só, a gente ligou um aqui e vamos ligar ele colocando o nosso ponto de fusão igual a 53, que é a nossa medida. Agora nós vamos né, obter a nossa medida que nós vamos ter aqui do 3 em 4 em relação a esse grupo 1, 2 e 5 né, que a gente tem. Então se nós formos olhar aqui, nós vamos ver que o maior valor que nós temos é 164.25, Ok. É, ou seja, a distância de 3 e 4 até o 2 e 5 é maior do que a distância que a gente tem do grupo 2 e 5 em relação ao tratamento 1 então vou colocar aqui 164.25 e esse valorzinho aqui é o valor que nós vamos considerar como ponto de fusão para nós unirmos então esses dois grupos que a gente tem o 3 e o 4 com 1, 2 é, e 5 então a gente tem aqui o nosso endograma do vizinho mais distante. Na próxima aula a gente vai aprender como que a gente consegue resolver esse problema utilizando o algoritmo é, da ligação média, também conhecido como método UPGMA. Ok? Então é isso pessoal. Até a próxima aula.